Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Responsabilidade Socioambiental. Neste terceiro período do curso Técnico em Administração, iremos aprender juntos sobre mais uma área de atuação do Técnico em Administração, a Gestão Ambiental e a Responsabilidade Social. Sou formada em Ciências Biológicas, com doutorado em Oceanografia Ambiental e atuo dentro de outras áreas na Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. Nesta disciplina, você conhecerá os principais aspectos e fundamentos da Gestão Ambiental de grande importância para conhecimento do Técnico de Administração com relação às estratégias e processos normativos de uma organização. Além disso, conhecer como a empresa administra a questão da responsabilidade social. Iremos aprender também os principais aspectos relacionados à segurança, saúde e meio ambiente, associando as competências e habilidades do técnico em administração. Cada semana apresenta uma agenda e as atividades a serem desenvolvidas. Procure seguir as atividades conforme planejadas nas semanas. É importante que você consulte o material disponível na sala, bem como as demais referências bibliográficas recomendadas. As avaliações acontecerão por meio de questionários, fórum, catálogo fotográfico digital, prova e um seminário integrador. Não deixe acumular atividades. Dessa forma, para potencializar o seu aprendizado, tornando-o eficaz, é fundamental dedicação e disciplina aos estudos. Organização na leitura e desenvolvimento das atividades, uma visão integrada com conceitos abordados em outras disciplinas, inclusive deste modo. Estude, dedique-se, pois verá a oportunidade de atuar em mais uma área deste amplo leque de atuações da administração. Um forte abraço!